Bom, esse vídeo é a prova de que tudo pode piorar, só se esforçar um pouquinho mais. <risos> Bom dia, estranhas! Tudo pau! E aí, brasileiros? Como vocês estão, gente? Tudo certo? Olha o outro brasileirinho. Olha o brasileirinho que quer dar oi também no vídeo. Dá oi pro vídeo, filho. Dá oi pro vídeo. Hum? Quanto beijinho, quanto beijinho. Gente, é o seguinte: esse vídeo é por quê? porque a gente vai fazer drag night da semana. E aí, eu tô super comprometido. E eu vou tirar a sobrancelha fora, real, oficial. Assim, tipo, não é brincadeira. Vou rapar tudo mesmo, vou passar um giletão. E aí, eu vim tirar com vocês, pra vocês verem como tudo dá pra ficar pior. Você acha que tá tudo ruim? Olha a minha cara daqui a pouco, que você vai ver que dá pra piorar, meu amor. Dá pra piorar. <risos> Vamos lá, vamos virar um lagarto comigo? Vai ser um vídeo rapidinho! 5, 6, 7, 8. O processo... Para. Profissional, profissional. pai vamos lá. O processo... Vai, vai, tá filmando, tá filmando. Oi, tá gravando? Tá, mãe, tá gravando. Tá gravando? Tá, tá gravando, pode vir. Tá gravando? Yes. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Tá, gravando? Tá, tá gravando. O processo é muito simples. Você precisa ter uma cara, duas sobrancelhas e uma gilete. E coragem no final. <risos> e aí, meu amor, é óbvio. Manda ele embora. Vamos lá. Você pode começar daqui pra lá, de lá pra cá, que no final vai ficar sem de qualquer jeito. Então vamos. A ah, gente, tá parecendo um gato. Perigo! Deixa o pai fazer merda em paz rosinho! Até pra fazer merda! Você vai ficar aqui me atormentando! Deixa eu tirar a sobrancelha em paz! Gente, não sei. <risos> Olha, tá meio rosinho embaixo da tinta roxa! né, bem bonito, deixar feio. Até que é para deixar feio, deixa um feio bem bonitinho, bem feito, né? Ó. <risos> Gente, é muita audácia, né? Vamos tirar azul, tchau, azul. Não sei se vocês perceberam, mas um lado era roxo, o outro lado era azul, né? Ah, não, ah, não. Ó, oh. dá? Dá pra fazer alguma merda na cara assim? Ah, me deixa fazer uma merdinha na cara, em paz. Tenho sossego pra nem pra ficar feio, em paz, sozinho. Deixa eu ver aqui no espelho. Ai! Gente, como eu tô horroroso! Tô cheio de pelo de sobrancelha na cara. Bom, pelo de sobrancelha, né? Onde que eu queria que tivesse? Não, mas <risos> tá na cara toda. Perigou, me dá um tempo! Oh! Ah! Tô louca! Eu estou louca! Ai! Olha esses livro! Foi embora mesmo agora. Bom, claramente zerei, né? A sobrancelha zerou. <risos> agora eu só vou passar uma base na cara pra terminar o vídeo, tá? Vou tirar essa manchinha de azul e essa manchinha de roxa aqui. O cigano! Ó, oh, parecendo um lagarto. Entendeu? Parecendo um ET de varginha, solta. Pela cidade! <risos> Gente, façam o que vocês têm vontade de fazer, entendeu? Não fica com medo da sociedade que vai te achar feio, que vai te achar lagarto, que vai te achar… Deixa achar, meu amor! Sempre vai ter alguém que vai comer, fica tranquilo. É igual comida de botequim, sempre alguém vai comer. <risos> e vamos fazer um glamour shot? Como todo vídeo, né, de tutorial, vamos fazer um glamour shot? Então vai! Para com isso que não tem beleza nenhuma, gente! Tô parecendo um lagartinho, ó! Só pra deixar claro aqui, normalmente quando você tira a sobrancelha demora um ou dois meses pra crescer, normalmente dois meses pra crescer. E aí você vai se virando, vai fazendo sobrancelha de mentira. Faz uma sobrancelha alta um dia, faz baixa no outro dia. Faz uma assim, uma não. Faz com risquinho, faz sem risquinho. É isso, é a liberdade da criatividade, né. Vamos aproveitar isso aí, já que a gente entrou nessas. <risos> então é isso, vídeo de hoje, gente. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal! Não, para! Vamos terminar com uma sobrancelha de mentira? Pra vocês verem como eu tô falando a verdade. Dá pra fazer uma sobrancelhinha? Vamos lá, calma aí, um segundo. Viu, gente? Dá pra fazer uma sobrancelhinha de mentira, assim, ó, em cinco minutinhos. Olha como ficou bonitinho! Se quer aprender, olha o card aqui, que eu vou colocar aqui de novo se você não olhou a primeira vez. E é isso, o vídeo de hoje, bonitas. Se gostaram do vídeo, não se esqueça. Se inscreve aí no canal, né, se não é inscrito. Eu já olhei, 18% dos telespectadores são inscritos. Quer dizer, o que que tá acontecendo? Não esquece de dar o nosso like O soquinho do like aí Que todo vídeo eu peço E não esquece de entrar Nas nossas redes sociais do canal Canal As Ursa Sem S no final Tanto no Facebook quanto no Instagram E é isso, gente Ficamos por aqui hoje Semana que vem Talvez tenha uma Drag Night Vamos ver aí como vai ser, tá bom? Dá beijo pras estranhas Dá beijo as estranhas ali a beijinha para tá estranha, filho. Olha que cachorro gente, que Dá beijo, beijo, beijo, beijo. Tchau.